Daniel, querido, bom dia, seja bem-vindo, uma honra vê-lo e ouvi-lo, seja bem-vindo. Bom dia, Vitória, é um prazer imenso estar aqui com vocês todos novamente. Daniel, tem novidade com relação à viagem de brasileiros para os Estados Unidos a turismo ou a negócios no que tange os vistos que deverão ter valor majorado, Daniel? Bem, nós temos duas novidades, né, Pitólio? Primeiro, que agora vai passar a ser desobrigatório, se é que essa palavra existe em inglês, não será em português, não será mais obrigatória a comprovação do, do, da vacina, da Covid, né? Então isso, inclusive, já foi bastante relatado, nós já escrevemos até sobre isso, e as pessoas ficaram bem felizes com relação a isso. E agora saiu uma novidade, uma nova notícia, logo na sequência disso, de que alguns vistos, não são todos, mas alguns vistos vão ter é, os seus valores majorados, principalmente os vistos H, que é um, o brasileiro vai muito por visto, bem muito por visto H, para os Estados Unidos, que é um visto temporário, um visto sazonal, né? o, o termo usado, o termo correto seria um, é, o sazonal, porque realmente ele é utilizado em alguns períodos, para suprir algum tipo de trabalho que não está não tendo, é, não estão encontrando pessoas dentro dos Estados Unidos, é, ou o H2, onde você usa muito na área rural, para colheita, né, principalmente na, na questão de laranja aqui nos Estados Unidos, é, exploração de minérios, então você tem aí um, um período em que isso acontece, esses vistos são muito utilizados para isso, os vistos L, que muitos brasileiros utilizaram aí no ano passado, hoje já não usam tanto esse visto, porque há outras alternativas, mas é o visto de transferência da, do, do empresário, do executivo, do gerente da empresa brasileira para sua filial, subsidiária ou coligada no, nos Estados Unidos. O visto O, que é um visto de habilidade. Visto P, que é muito utilizado por, utilizado por, visto por atletas né, que vêm aqui para os Estados Unidos, artistas que vêm aqui para os Estados Unidos. É, como, por exemplo, o André Santos que você, você conhece aí, é, se ele vier fazer um show nos Estados Unidos, ele viria com visto P. O visto Q e o visto R, é, mas, o visto Q não é muito utilizado, mas o visto R é muito utilizado, principalmente por missionários, pastores, padres que vêm aqui nos Estados Unidos passar um período fazendo algum tipo de, de missão. Então, esses vistos vão ter uma majoração é, um pouco um pouco menor do que o visto E, que é muito utilizado por brasileiros, principalmente brasileiros com dupla cidadania, é, vão, vai majorar muito mais do que os outros vistos que eu citei anteriormente. Daniel, só um passo atrás, falando com relação à comprovação da vacina, é uma decisão técnica ou uma decisão política? Ou tudo junto e misturado? Hein? É... Vamos lá, vamos falar sobre isso. <risos> é uma decisão técnica e política. É uma decisão técnica porque nós vimos agora aí o, o diversos, né, não só a ONU, mas, né, perdão, a OMS, mas muitos outros órgãos internacionais é, apontando a vacina como realmente um experimento, né, e muitas pessoas acharam que não, não deveria ser utilizado dessa forma. Então, esse, isso se fala bastante aqui dentro dos Estados Unidos. É... E também é político porque existe uma pressão muito grande para que haja aí uma, um desafogamento das fronteiras. Porque muitas companhias aéreas, muitas, muitos órgãos de controle de fronteira estavam reclamando bastante porque você ficar checando um por um estava dando um trabalho absurdo. E hoje, teoricamente, pelo menos até onde a gente vê aqui, está razoavelmente bem controlada essa questão do Covid. Então havia uma pressão muito técnica em cima por causa disso e houve aí um aproveitamento da questão política para também que haja essa liberação. Perfeito. Voltando aos vistos, Daniel, na semana passada a gente trouxe a informação de que a embaixada... Né, e os, as unidades consulares norte-americanas aqui no Brasil vão contratar pessoas, salvingando 300 profissionais entre brasileiros e americanos, vão para mutirões, por exemplo, Super Sábado, para tentar emitir um milhão de vistos e compensar os problemas gerados pela pandemia. Notícia boa na semana passada. E aí vem o tal do, do Mó de sopra, né? A notícia boa da semana passada e agora a notícia uh, da majoração desses valores. Uma ação certamente pensada para poder uh, suprir este aumento do atendimento, né? Mais ou menos, mais ou menos, Vitória. Porque assim, ó, se você for olhar, eles justificam, não, não abertamente, mas internamente eles justificam esses, esses aumentos. E se você for fazer a conta, você vê que, que é bem realista isso, né? Eu já tive alguns casos aqui de pessoas querendo processar consulados e embaixadas quando eles têm visto negado, porque eles falam olha, eu paguei a taxa, então eu quero processar porque eu quero meu dinheiro de volta, não foi concedido. não é bem assim que funciona. Né? A gente sabe disso, senão a gente vai processar o governo é, porque nós também pagamos imposto e nem sempre a, as ruas estão pavimentadas, você paga IPVA, mas as rodovias são uma porcaria, você paga IPVA, mas você tem que pagar pedágio também. Mas eh, você paga a IPVA e aí lá na Cracolândia os funcionários, tão, os empresários estão tendo que contratar segurança para fazer o papel que a segurança pública deveria estar tá fazendo. Então, e eu vi hoje uma notícia lá né, no centro de São Paulo que a Cracolândia mudou de lugar ali para General Osório e as pessoas que tinham ali lojas de motos, de, de acessórios para motos, estão todos fechando as, fechando as portas, mas essas pessoas pagam impostos, né? Então, o que, que acontece? Eles tiveram que fazer um aumento primeiro. Primeiro ponto que eu concordo com eles. É... Houve uma inflação mundial. Né? Então, a gente, se a gente colocar aí uma média de 5%, né? vamos, vamos tirar uma média geral, porque esse aumento não foi para o Brasil, foi para o mundo inteiro. Todos os consulados e, e o SIS vão cobrar o mesmo valor. Então, vamos colocar uma média de 5%. Legal, as pessoas estão esperando 500 dias na fila para renovação de visto. Mas será que em vez de esperar 500 dias, não é melhor contratar mais funcionários e cobrar um pouquinho a mais em cima de cada visto? Então, se por exemplo, se você for ver é, esses vistos que eu falei agora, né, é, eles subiram de 190 para 205, se eu não me engano, né? Então houve um aumento aí de 15 15 dólares, perdão, 15 reais, 15 dólares. Não vai, você não pagaria 15 dólares para, em vez de esperar um ano de fila, um ano e meio de fila, você ser atendido em duas semanas? Né? Muitas pessoas reclamam do tempo, mas elas não veem que o operacional não dá conta de tudo isso. E muitas pessoas estavam reclamando principalmente do visto E, que brasileiro com dupla cidadania faz bastante para os Estados Unidos, né? que foi de 205 para 315. Esse é um que a gente faz bastante aqui. São 110 dólares a mais. Mas a fila para um visto E estava de 3 meses. Né? E antigamente era uma fila de 15 dias. Você protocolava hoje, 15 dias depois, estava sendo julgado o processo. Então, isso teve uma, uma, uma, uma, uma. Vai ter, com certeza, um impacto muito positivo no retorno e principalmente nessas filas absurdas que a gente estava aguardando. Daniel, e duas informações. A primeira é que esse aumento deve acontecer a partir de 30 de maio. E a pergunta é, isso deve haver uma corrida para antecipar né, o pagamento dessas taxas uh, para tentar fugir do aumento? Primeira questão. Segunda questão, nós temos a, a notícia da queda do valor do dólar, do preço do dólar, mais de 1% pela primeira vez, fechando abaixo das, da casa dos R$ 5,00. Entretanto, a gente não sabe quanto tempo isso dura. E deve ter uma corrida para a compra da moeda norte-americana. O que isso pode afetar nessa relação com aqueles que têm como objetivo viajar para os Estados Unidos Vamos lá, Vitória é, Primeiro, a primeira pergunta sua sobre a questão de uma corrida aos consulados para protocolar processo Bom, não serão clientes meus com certeza absoluta porque qualquer um desses vistos aqui que a gente está falando, com exceção de vistos de turismo e vistos de turismo eu não faço mas qualquer um desses listos aqui que a gente está falando, uma montagem, só a montagem de um processo desse, demora mais ou menos 50, 60 dias. Só para montar um processo desse. Entre tradução, validação, certidões, certificados, é, petição inicial, documentação e tudo mais, traduções, você vai ter ali entre 50 e 60 dias. Ou seja, não vai haver nenhum cliente meu protocolando no desespero só porque ele quer economizar 15 dólares. Com certeza não vai acontecer. eu acredito que nenhum escritório sério vai querer montar um processo do dia a noite, rapidinho, só pro cliente dele economizar 15 dólares, né? Porque vai ficar uma porcaria o processo. É, segundo, é, respondendo aí para você, vai haver uma corrida é, de renovações de visto de turismo, sim, é, possivelmente nessas próximas duas ou três semanas, porque eles vão querer aproveitar aí algumas, alguns benefícios ou entrar numa lista mais abaixo, num número mais abaixo do que esperar muita gente ir lá para cima é, para fazer renovação também. Tem muita gente esperando renovação. A segunda pergunta sua com relação à cotação do dólar. Bom, a gente tem visto aí muitas movimentações com relação ao dólar, né? é, principalmente aqui nos Estados Unidos. A gente tem visto aí a pressão para que, principalmente os países do, do, dos BRICS e, e outros né, que ali não fazem parte dos BRICS, é, para que eles passam compras internacionais para que eles façam as suas negociações, tratativas, contratos internacionais atrelados em outras moedas. É uma tendência mundial que isso aconteça. né? Então, é, esse ajuste no dólar, esse esse reajuste da moeda internacional, que eu particularmente acho que deve se criar uma moeda internacional independente, é, vai acontecer, mais cedo ou mais rápido, né? Então, é, essa, essa pressão que vai acontecer agora, é só a primeira, nós vamos ver muitas outras pressões em cima do dólar E vamos ver muitas outras é, estruturas que vão ser criadas como alternativas para isso Mas a gente precisa lembrar que a gente está num, num momento de conflito Ontem Coreia do Norte, lançou um em direção ao Japão é, A gente vê muitos conflitos ali, principalmente na área ali do, do, do mar da China E, e eu imagino que está muito iminente um conflito sério ali naquela região E a gente não pode esquecer que o maior fornecedor de armas do mundo, as armas mais tecnológicas e eficientes que a gente tem aí, pelo menos num, num grosso modo falando, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos só vendem os seus produtos em dólar. E esses, esses países compram tudo atrelado ao dólar. Então eu não acho que o dólar vai deixar de ter sua significância mundial num, num período anterior a 10 anos aí não. Este é Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e Advogados Associados. Daniel, mais uma vez, muito bom tê-lo aqui conosco. Até a próxima.